E aí, pessoal, وردp0 na área. Beleza, galera? Seguinte, a página Mundo do FPS publicou a seguinte informação que o Payday Crime War, né, será apresentado na E3 de 2017, que vai ocorrer, né, no dia 12 de junho e o seu lançamento será logo após ou então até no mesmo dia, ou seja, já temos uma data de lançamento para o Payday Cream War finalmente, será entre o dia 12 de junho e a próxima semana que sucede ao dia 12 que é a semana ali dos dias dos namorados né galera, a página Mundo FPS é uma página muito boa recomendo que vocês curtam tá, o moleque é parceiro aí do canal então temos essa bela notícia aí que finalmente teremos mais um jogo de peso para o nosso mobile e o melhor de tudo que é um jogo projetado para os nossos mobiles, então teremos um jogo qualidade Payday projetado para os nossos queridos mobile eu estou muito contente com essa informação, estou muito contente de poder trazer essa notícia para vocês. Se vocês curtiram, não se esqueçam de avaliar, deixando o um gostei. Se você não é inscrito, meu caro, inscreva-se aqui no canal, ative o sino e aguarde aí que haverá muitas gameplays de Payday exclusivas aqui no canal. Demorou? No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!